E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Em homenagem ao dia do disco de vinil, que foi o dia 20 de abril passado, hoje eu mostro para vocês a minha pequena coleção de discos de vinil. Então caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica, Cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros discomaníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E, claro, pega a pipoca, o refrigerante, a vitrola e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas Eu vou começar com esse pequeno disquinho aqui uh, Que meu pai comprou quando eu era pequeno Lá em Manaus, quando a gente morava em Manaus E... Pelo que eu me lembre desse disco, eu acho que é em apoio a alguma causa social. Acho que tem a ver alguma coisa com seca d'água. Coloque aqui embaixo nos comentários, porque são duas músicas. Num lado, Chega de Mágua, e do outro lado, Seca d'água. E tem vários intérpretes de lá, como Alceu Valença, Alcione, Elba Ramalho, que diviniu um monte de gente. Olha, pessoal, tem todas essas... Vocês podem dar uma pausa no vídeo para vocês verem os intérpretes aqui desse disquinho. É muito legal, eu guardei. Isso aqui é muito nostálgico. Eu acho que esse aqui é o único disco que realmente pertenceu à minha infância e ele está aqui guardadinho na minha coleção seguindo nos disquinhos tem essa trilha sonora do filme Love Story, uma história de amor que também é um disco pequenininho do filme lançado da Paramount e ele não, não chega a ser um single mas ele tem duas músicas em cada lado, inclusive a trilha sonora original do a, tema, né? a música tema do filme Love Story que inclusive eu não tenho aqui na minha coleção ainda uh, agora dos discos tradicionais, eu tenho esse aqui pessoal da Elis Regina muito legal essa capa aqui eu vou até abrir para vocês uh, me perdoe se o vídeo vai ficar grande mas eu vou botar, mostrar com detalhes na época em que os discos de vinil, né, na época em que a gente conseguia uh, no caso, ouvir as músicas do disco de vinil e tinha as letras das músicas para acompanhar também. Então, eu tenho esse aqui da Elisa Regina, Fascinação, que tem a Fascinação, Isso é um disco, e esse aqui é um disco duplo, pessoal. Então, é muita música. Tem Romaria, tem Como Nossos Pais, tem Águas de Março, uh, tem Atrás da Porta, Fascinação, Madalena. Ou seja, os clássicos dela estão aqui uh, nesse álbum aqui duplo do Fascinação. Falando em Elis Regina, eu também tenho esse daqui que veio também, inclusive, numa caixa. Só que eu deixei separada a caixa por causa da... Enfim, era mais difícil de guardar e a, ca... e a caixa não estava num estado perfeito assim, de conservação. Porque eu já comprei ela já usadinha Mas esse aqui é Aquarela do Brasil São dois discos de vinil E veio também um encarte bem legal que eu vou mostrar E esse papel, pessoal, é um papel, parece um papel jornal Com essas ilustrações que lembram uma ilustração feita à mão Muito legal, com essas penas aqui e a minha cara do Brasil mesmo Eles quiseram dar aqui nesse disco Olha só aqui foi lançado pela Electra Records saudades do Brasil Elisa e Regina tem muita música legal aqui os dois discos têm a capa bem até igual são iguais as capas parecidas mas eu vou mostrar aqui para vocês uh, para vocês dar uma olhada no encarte aqui olha só que legal Uh, tem fotos em preto e branco, fotos coloridas, aqui a data do disco de 1980, tem até partituras só, que legal, claro, é ilustrativo, né pessoal, né, part... são partituras originais, e aqui tem mais imagens, mais imagens da época, da produção, não, Uh, as letras das músicas Que isso é muito legal na hora de ouvir disco Disco, todo mundo sabe Quem coleciona disco, quem tem disco de vinil em casa É aquela nostalgia De colocar na vitrola Colocar a agulha ali Sentar, usufruir da música Aproveitar coisas, né? Enfim Olha só que legal, pessoal Quando eu comprei esse disco aqui uh, Vieram juntos Bom, primeiro eu vou Vamos seguir aqui eu vou mostrando aqui o encarte, uh, bem ilustrado, inclusive, com as fotos e as letras das músicas da nossa saudosa Elis Regina, gaúcha, aqui de Porto Alegre. E veio junto, pessoal, uh, imagens aqui da, das revistas de época. No caso, essa aqui era a Amiga Especial Edição Histórica. Foi do dia em que a Elis Regina faleceu. E a pessoa que, no caso, colecionou, que comprou esse disco, colocou aqui dentro, claro, isso aqui não veio com disco, foi um recorte de revista e, claro, eu vou manter aqui na minha coleção como um, digamos assim, um achado, um fato histórico. Aqui tem uma foto dela. Na revista Contigo e do outro lado também a nossa saudosa Vanussa, falecida também. Uh, seguindo em música brasileira, digamos assim, olha, tá, enfim, é anos um 80, né, pessoal? Polegar, aqui o disco de Vini, que eu acredito que Polegar, coloque aqui embaixo, é, existe LP e cassete, acho que não foi lançado em CD, mas tem aquelas músicas, né, vou botar a versa aqui das capas para os saudosistas aqui, os oitentistas, uh, oitentistas, né, noventistas, oitentistas, e tem aquela dá pra mim, tem o cara, vou rock, sou como sou, enfim, as músicas do grupo Polegar, olha só a capa, bem legal, deixa eu ver se tem encarte, não, não tem encarte, eu, colo eu coloco os discos pessoal com plástico virado ao contrário para não entrar, enfim, pó pelas laterais. Esse disco, pessoal, é muito legal. Quem já ouviu falar naquela famosa banda, que num show da MTV ao vivo, simplesmente o playback acabou com a, com a carreira deles, porque o, o playback falhou, e no caso, todo mundo acabou descobrindo que eles não cantavam, eles apenas dublavam. Enfim, eles apresentavam aquelas músicas super famosas, tocavam na rádio, tocavam na televisão e de repente de uma hora para outra não eram eles que cantavam, eles apenas dublavam. Mili Vanille, eu tenho os dois os dois únicos LPs deles. E então, olha só que legal, que coisa mais saudosista da famosa Mili Vanille, ah, essa dupla aqui. Que, né, acabou flopando por esse pequeno deslize, no caso, lá do, do operador de áudio. Tem aquela Girl, you know it's true. Uh, uh, <risos> Enfim, eu não sou cantor, mas é só para vocês se lembrarem do que, é que eu tô falando. Mas acho que vocês devem se lembrar também. Uh, também tem Man, esse aqui tem Dance with the Devil, tem All or Nothing. Girl, you know it's true também tá nesse disco aqui. Eles fizeram muito sucesso com essa música, tocava, tocava, tocava na rádio e eles acabaram desaparecendo depois de, de todo esse ocorrido. Seguindo aqui, está quase caindo aqui, eu tenho aqui Jeff Bunny and the Master Mixers. Pessoal, esse disco é muito legal. A primeira vez que eu tive contato com ele, na verdade não foi com LP, foi com a fita cassete na época e de repente, essa arte aqui é muito show, eu gosto muito dessa ilustração e tem os remixes assim daquelas daqueles som muito legal dos anos lá sei lá anos 50 anos 60 não, não, não tenho ideia mas aquelas músicas bem legais aquelas músicas que já já conhece todo mundo já conhece nas versões remix ou seja aquela época assim da da coca cola do milkshake mas com uma pegada remix e quem tiver a oportunidade de ouvir olha já é uma boa pedida Jive Bunny, Jive Bunny and the Master Mixes. muito legal esse, esse disco aqui uh, Meu gosto é eclético, tá pessoal? Aqui vem, vamos voltar para Elis Regina, a Elis Regina estava aqui misturada aqui Elis Regina número 2, mais um disco uh, Esse aqui também tem Aquarela do Brasil, tem Samba do Perdão, Tiradentes, Madalena e fez parte de uma coletânea lançada pela Fontana, pela essa gravadora aqui, que lançava os artistas de maior sucesso. Esse aqui seria a série Autógrafos de Sucesso. E vem, no caso, o autógrafo dela na capa. E seria o volume 2. Eu não sei quantos discos foram lançados. Enfim, não sei. Quem souber, coloca aqui embaixo nos comentários. Esse disco, pessoal, é muito legal pela capa. Também eu curto o som do Michael Jackson, eu sou suspeito em falar. Mas esse aqui, pessoal, essa em especial, os detalhes dessa capa aqui, olha, pessoal, são muitos detalhes. Esse aqui é o disco Dangerous, lá dos anos 90, que, inclusive, era aquele clipe do Black and White com Macaulay Culkin. Inclusive, a música tá nesse álbum daqui. E, gente, olha, isso aqui só vendo ao vivo para vocês terem uma ideia ideia do que que é essa arte de disco é isso que mais eu sentiria falta no caso assim nas mídias no caso de áudio de hoje esse tamanho aqui com essa maravilha dessa arte é uma ilustração pessoal é cheio de detalhes claro aqui pela pela câmera vocês não vão ver uh, a quantia de detalhes que tem aqui mas enfim se vocês puderem encontrar isso numa loja comprem que vale a pena mesmo não sendo fã de michael jackson é muito legal. Porém, ele foi lançado um, também em cassete, em CD, mas só que a artezinha é bem pequena, e olha, essa arte eu vou abrir agora para vocês. Vocês devem... ah, abre logo, Marcelo, para de enrolar. <coughs> Perdão. Então estamos aqui com o Michael Jackson o álbum Dangerous que é um álbum duplo e ainda ele está intacto eu comprei ele já usado né e ele veio com essa com essa brincadeira aqui de de jogo de xadrez né black and white sim preto e branco muito legal tem as letras das músicas no caso vocês podem ver e esse álbum é muito legal pelo, pelo visual dele ainda tem algumas coisas algumas mensagens escritas muito legal e o som também é muito legal eu eu curto Michael Jackson. Tem esse aqui também, que é uma coletânea de hits da Rádio Atlântida. Quem, olha só, pessoal, isso daqui é muito legal. Uh, não sei se pega na sua cidade, <risos> aqui em Porto Alegre, pega. Mas tem aquelas músicas bem daquela época de nos anos final, no final dos anos 80. Enfim, Why Can We Be Friends? Tem muita coisa aqui, eu vou botar aqui. Para vocês darem uma pausa no vídeo e darem uma olhada na playlist aqui desse playlist, ó que chique, a playlist deste vinil aqui, vocês podem dar uma pausada no vídeo. <risos> E outra aqui, pessoal. Eu encontrei esse disco numa loja aqui de Porto Alegre Multissom, que eles estavam acabando de vender as, as mídias. Olha, eu desculpando. Eles estavam <risos> terminando de vender, acabando com as mídias físicas, e eles estavam torrando os discos. Esses dois que eu vou mostrar agora eu comprei lá. Jordi, pessoal. <risos> Olha, isso aqui, só quem tiver, acho que a minha idade, os 30, 40, 50 anos, vai se lembrar de quem era essa criança que cantava em francês. Ninguém entendia nada O que ele tava falando, mas esse menino estourou Eu não sei se ele chegou aí pro Faustão Ou Gugu, enfim Não sei se eles chegaram a trazer Por causa dessas músicas que ninguém entendia Era um bebê cantando Isso é muito coisa, anos 80 E tá aqui o disco, eu não sei se existe um outro LP dele, mas tá aqui O disco do Jordi Coloque aqui embaixo nos comentários Quem se lembra dessa criança Cantando aos domingos Não sei se era na época que o Gugu Fazia o domingo legal, enfim coloca aqui embaixo, vocês devem se lembrar melhor que eu E outro também que eu comprei deles também Foi o do New Kids on the Block Esse daqui é legal, essa, eu, eu curti essa embalagem aqui E o disco, pessoal é um disco impresso no caso veio a, a impressa aqui, é, coloca aqui no, no toca discos e a imagem tá tá prensada lá no meio dos sucos lá do disco então tem o um lado a e tem o um lado b impresso do new kids on the block que é aquela banda lá dos anos 80 que tem step by step é aqui ó step by step tem né tem nesse... é bem louco tem aqui nesse disco aqui e ele é bem pesado porque eu acho que ele é duplo para poder colocar a impressão no a uh, impressão no meio das do sanduíche aí de vinil falando em infância esse também é um disco da minha infância uh, Amor febril, isso aqui é que meu pai ele é ele é militar da reforma, ele é militar do exército e na época o, é o GBEX que é um grupo de dos oficiais do exército às vezes presenteavam eles com discos. Provavelmente esse daqui uh, só foi para não sei, podem colocar aqui embaixo se alguém viu, se alguém comprou um igual provavelmente deve ter sido de um sebo, porque isso aqui foi feito como presente para os associados, enfim. E o que, que tem aqui, pessoal, o hino do Brasil. Uh, tem o Hino da Bandeira, me parece. E aqui tem algumas coisas, algumas ilustrações bem legais até, uh, com esses motivos assim mais de Brasil, né? Umas coisas mais digamos assim, militares, conta um pouco sobre história. As ilustrações são bem legais mesmo, são bonitas. Uh, enfim, tem alguns ensaios, algumas coisas aqui de textos. Tem partituras, tem as músicas. Ah, tem mais de uma música. Tem a canção da Vivandeira, tem Vivo Morte, tem o Guaicuru enfim Vitória ou Morte no geral de Osório tem vários vários vários aqui várias músicas e todas vieram com as letras para você cantar junto e claro aqui na parte de trás o disco de vinil propriamente dito agora vamos para o mundo das trilhas sonoras começando com as trilhas sonoras da novela da Globo não vou me justificar eu comprei mesmo foi bem baratinho não sei se foi dois R$ reais, enfim... Pessoal, eu comprei a trilha sonora da Rainha da Sucata... Uma novela que até na época eu assistia com meus pais... Enfim, é infância, né? E essa aqui tem é, a versão em inglês, a versão internacional que eles lançavam, na época a versão nacional com as músicas brasileiras e essa com com, com músicas é, em inglês, no caso aqui pessoal, tem Liza Stansfield, tem Jimmy Cliff, tem Janet Jackson tem Kies, tem Mariah Carey, tem Carly Simon Harry Connick Jr enfim, tem uma galera aqui, vou botar aqui uh, o verso para vocês verem <risos> o que que é a, a playlist dessa música, falando em trilhas sonoras de novela, tem aqui pessoal da Namoratia mon... <risos> do Brasil, Rock Santeiro. Olha só que legal! A Regina Duarte nessa época aqui de Rock Santeiro. Esse seria o disco nacional. Que tem Dominguinhos, tem Simone, Baby Consuelo, Van, do Zé Ramalho, Roupa Nova, Saudoso Roupa Nova, Elba Ramalho, Fafá de Belém, enfim, vou colocar aqui vocês podem dar um pause no vídeo para ver qual é a playlist seguindo agora vamos para trilhas sonoras de filmes aqui já é o meu terreno e claro que não ia faltar do meu filme do batman favorito Podem me crucificar eu adoro esse filme do tim burton de 1979 o batman e esse aqui é o disco não é as não são as músicas no caso instrumentais é o disco com as músicas do prince que ele lançou um álbum com a trilha sonora do Batman, inclusive algumas tocam no filme, e eu vou abrir para vocês, porque o curioso desse desse álbum, todo mundo já deve conhecer olha só que legal, esse emblema bem, a arte é bem simples mas esse brasão aqui olha, nos anos 90 final dos anos 80, início dos anos 90 pá, eu vi isso aqui na no comercial da TV, porque era o trailer do filme no cinema, e aí eles colocavam isso nas lojas de disco bem na frente justamente para chamar atenção, e foi aí que eu enlouqueci meu pai, pai, eu quero o disco do Batman, pelo amor de Deus. E aqui, e tá aqui a parte de dentro, olha só, dessa parte aqui uh, tem as, as músicas em inglês, e aqui tem as fotos do Coringa com Jack Nicholson, Kim Bessinger, o Prince e o... Uh, o ator que fez o Batman, o Michael Keaton, isso. E aqui, pessoal, uma curiosidade, lá dos anos... final dos anos 80, eu adorava esse disco, eu escutava várias vezes e eu queria saber o que, que... que o Prince cantava nesse disco. O que, que eu fiz? Como aqui eu não sabia nada de inglês, óbvio, 8 anos de idade. O que, que eu fiz? Aqui estão essas letrinhas. Eu tinha um dicionário de inglês e português, eu coloquei do meu lado e fui aqui pegando letrinhas Palavrinha por palavrinha e traduzindo Óbvio que não fez o menor sentido Mas mesmo assim Deu pra ter uma ideia Não, mentira, não deu pra ter ideia nenhuma Do que, que o Prince cantava Mas agora que eu sei inglês Agora dá pra entender muito bem o que, que ele canta enfim, seguindo aqui as trilhas sonoras Top Gun, é claro que não podia faltar Apesar de ele não estar num, aquele estado Olha pessoal, esse Top Gun Não é exatamente esse que eu tinha Mas eu comprei na época que foi lançado E claro né pessoal, ai, agora já mais Outras lembranças lá dos anos 80 Sabe aquelas festinhas Na garagem assim O pessoal, as festinhas de aniversário As reuniões dançantes Dos anos 90 Que colocava aquele silofane vermelho assim na lâmpada, colocava Take My Breath Away para dançar com a sua vassoura, é esse disco que me traz essa recordação, o Top Gun, trilha sonora do filme seguindo aqui, ah, é só besteira hoje. É, proposta indecente, bem legal esse filme, eu tenho na minha coleção o filme em DVD e também a trilha sonora uh, em vinil, tem China East China Easton, Lise Stansfield, Roy Orbison e Seal também. O resto me dispende The Pretenders, e o resto eu não conheço. Uh, outra de trilha sonora, esse aqui é muito legal, essa trilha sonora. A primeira noite do, de um homem, em inglês, The Graduate, com o... Dustin Hoffman. Ah, chegou! Muito legal o filme e essa trilha sonora. Eu já comprei ela, não estava em um bom, muito bom estado. estava tá bastante chiado. Mas pela capa, enquanto eu não encontro uma melhor, eu vou guardar esse na minha coleção. O, a Primeira Noite de um Homem. O próximo filme, pessoal, eu recomendo muito. Inclusive eu tenho na minha coleção em Blu-ray é esse filme aqui, o Amadeus. A trilha sonora é perfeita, é muito boa. Tem as músicas de Mozart, logo. Lógico, né? Porque afinal é a história dele. E tá aqui a trilha sonora, bem novinha, na época que vinha esses selinhos, o melhor do cinema. Para indicar que eram trilhas sonoras, muito legal, do filme Amadeus, o filme que ganhou 8 Oscars. Não, merecido, né? Amadeus, muito legal essa capa, eu assisti esse filme quando eu tinha 6, não, 8 anos de idade para 9 anos de idade, eu não entendi a risada dele, mas enfim, agora já, né? FX, pessoal, esse filme aqui também é outro filme muito legal, uh, em português é... Assassinato sem morte sobre aquele especialista em efeitos visuais. O Ronny Tyler e essa é a trilha sonora do filme é muito boa essas músicas. Claro que são músicas, é, música composta por Bill Conte, ou seja, é tudo instrumental. Mas assim o ritmo frenético das músicas realmente parece que literalmente passa o filme na cabeça porque toca as músicas do filme então vocês lembram das cenas do das cenas de ação, enfim, as cenas mais legais através dessas músicas aqui. Eu vou colocar aqui a parte de trás legal vem os créditos como sempre e algumas imagens do filme. E esse aqui, pessoal, também é saudosismo puro, Sessão da Tarde. Labamba pessoal, olha só o que tocou essa música na rádio pro Los Lobos. É aqui, ó, é nesse disco que ela tá. E tem outras músicas também deles, dos Los Lobos, que eu só conhecia mais esse Labamba de tanto tocar. E tem outras músicas também, mas eu comprei mais é por causa, lógico, da música tema. E eu também tenho esse filme na, na minha coleção, esse aqui eu tenho apenas em DVD, muito legal, quem gosta dessa, dessa trilha coloca aqui embaixo, na época tocava muito nas rádios, na época que o filme estava no alto, e falando em música que tocava muito, flash dancing, ritmo de embalo, nossa, meu Deus, tem aqui, as, é, é isso aqui, olha pessoal, até pela capa, pelos estilos das cores, pelos desenhos, vocês veem isso aqui, é, são puros anos 80, aqui ó, tá, tá implícito nas fontes, em tudo isso aqui. Tem do, né, da, da trilha sonora da, da, com a Irene Cara, né? Da Irene Cara, tem Dona Summer. E aquela, War of Feeling, What a Feeling! Tarara, quando ela vai lá naquela parte final do filme, né, fazer o teste, é tremendo assim, ela coloca o disco de vinil lá na agulha e dá um show de dança. Tem aquela parte também que o, no filme Elvira fez aquela paródia muito legal quando eu vejo aquela. quando eu ouço aquela música, infelizmente acaba ouvindo, lembrando de Elvira, mas. Claro, é do Flashdance é, Aquela, como é que é? Tem aqui, Maniac She's a Maniac, Maniac Eu não canto, tá pessoal? Vocês estão vendo é, Falando em músicas que marcaram o cinema Essa aqui de Ghost, Outro Lado da Vida Essa trilha sonora, pessoal uh, Sim, tem a Unchained Unchained Melody que é aquela música né, que todo mundo sabe que foi o Titanic da época que tocava em tudo que é rádio e o resto são as músicas instrumentais do filme, muito legal também esse álbum, eu adoro essa capa o Ghost eu tenho na minha coleção é em Blu-ray, que não vem com essa arte infelizmente, veio no VHS que eu também tenho, o VHS que está lá do outro lado, eu acabei nem separando para vocês com o estojinho branco, muito legal, e tem também o cartaz de locadora, que também tem essa arte aqui, muito legal. Esse filme talvez não seja muito conhecido, é, mas é do diretor Baz Luhrmann que fez também, dirigiu também o Mulan Rouge e Romeu e Julieta, aquele com Leonardo DiCaprio o Vem Dançar Comigo em inglês, Strictly Ballroom que é aquela história muito legal o filme também, as músicas são bem legais, e tem aquela música famosa também, que vocês devem se vocês ouvirem, não vou botar aqui no Youtube por causa dos direitos autorais mas tem Loves in the Air é nesse disco que aqui, me desculpe mas eu não sei cantar novamente, estou dizendo, tem um monte de música legal que tem Time After Time Time After Time também tem nesse disco de vinil Que eu acho que não tem encarte aqui Mas ó, vou botar o verso aqui que vocês podem ver Esse disco eu conheci a trilha sonora Depois que eu assisti o filme no cinema Achei bem legal e falando em filmes que eu vi no cinema Eu também teria trilha sonora Os Caça-Fantasmas 2 Que isso aqui é um clássico da Sessão da Tarde As músicas são bem legais Tem, tem Elton John Tem Bobby Brown Enfim, tem uma, um Poti Um potiporri. De sucessos aqui, claro, remetem toda a vida ao filme Caça Fantasmas 2. A versão, uh, essa aqui foi um descusado, né? Eu já cheguei a comprar na época o um novo, mas acabei vendendo toda a minha coleção de vinil, como eu fazia no VHS com as minhas coleções, e agora eu comprei tudo de volta. Outras que eu gosto também, pessoal, uh, é esse daqui da Hora do Pesadelo. Eu tenho dois volumes de A Hora do Pesadelo. Eu tenho do Pesadelo 3 que é esse daqui e da Hora do Pesadelo 5 apesar de se for perguntar sobre trilha sonora de pesadelo eu gosto da trilha sonora do 4 uh, mas não sei se é aquele disco de vinil que eu já vi, coloque aqui embaixo nos comentários, inclui aquelas músicas que tem no filme ou só as músicas no caso instrumentais eu não tenho certeza, porque eu nunca vi o disco nas minhas mãos mas tem esse aqui, da Hora do Pesadelo 3 e da Hora do Pesadelo 5 tem aquelas musiquinhas bem conhecidas do filme, inclusive aquele tema da trilha com o pianinho, enfim. Pessoal, ah, é, vem eu aqui me desculpando de novo. Ai, pessoal, eu curti isso. Ai, ah, eu curto azar, podem me esculhambar. É inspetor Faustão e o Malandro, e o sonho de verão. <risos> Essa aqui, esse é o disco famoso rap do ovo, que tem aqui no YouTube. Eu não vou botar aqui por causa dos direitos autorais. Mas tem o rap do ovo que o, o, o Serginho Malandro e o Faustão, que fizeram sim um filme, gravaram nesse uh, rap do ovo, enfim, também aqui tem, olha só, pessoal, olha só o que que vem. Eu vou botar aqui para vocês verem, para vocês verem que eu não tô mentindo, que não é só isso que tem, é muita coisa boa. Tem Patrícia, tem Sidney Magal, tem o Vando... <risos> Ou seja, tem a Sandra de Sá. Isso aqui é bom. É muitos anos 80. Eu tenho isso aqui. Olha só a loucura. Na minha coleção, além desse disco de vinil, eu tenho a fita VHS original. Eu tenho os lobby cards de cinema. E tenho cartaz de cinema também do Inspetor Faustão e o Malandro. E também tudo isso eu tenho do Show de Verão, que é o filme com o Sérgio Malandra, Paquitas e Paquitos. E tem aqui a trilha sonora e com a musiquinha, né? Sonha de verão. Tem a banda. Yahoo, tem Paquitas, Andréa Veiga, a Yahoo, enfim todos, a ah, toda a pessoal aqui a galera bonitinha de sonho de verão e agora, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês já fiz um vídeo muito grande Aqui a minha coletânea final Que são os sucessos que vendia Na época tinha propaganda no SBT da, Do melhor do Oscar Que são as melhores músicas Os melhores temas de filmes Claro que algumas, a grande maioria Não são gravações originais São covers muito, mas muito parecidos E algumas sim eram originais Mas eram poucas Então tem aqui o volume 1 Eu vou deixar aqui na frente e vocês podem ver que esses são alguns que aparecem na capa, alguns dos filmes que, veio, que, que eles colocaram a trilha aqui, vou colocar o verso nesse volume esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2 a capa é bem parecida, tem dos Caça-Fantasmas 1, tem do Top Gun tem do Tutsi tem a Força do Destino, tem do Flash Dance Ritmo Quente, Karate Kid olha, só filme sim, olha, ah tem que falar né a trilha aqui tem da secretária de futuro de volta para o futuro esse aqui é o volume 3 a gravadora saudosa a gravadora é o dourado quem se lembra coloque aqui embaixo nos comentários o melhor do oscar parte 4 também tem a música do ghost e junto a uma linda mulher tem também jovens demais para morrer tum, tum, tum, tum, tum, tum tem aqui também, além da eternidade Bagdá Café, ou seja tá, os filmes assim a, a seleção que eles fizeram, a seleção musical é muito legal e encerrando aqui os Nossos discos o último volume, o melhor do Oscar 5 Que tem aquela música Do Robin Hood Tem do Meu Primeiro Amor Tem uh, New Jack City A Gangue Brutal Tem Mamãe Não Quer Que Eu Case Tem Madonna, Twin Peaks, a Família Adams Exterminador do Futuro 2 Inclusive também a da Bela e a Fera Claro que esses Acho que todos esses aqui Todas as músicas desse volume uh, Não são originais, são regravações são muito próximas aos originais. E é isso, pessoal. O que vocês acharam aqui da minha pequena coleção? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais.